Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo para você o tutorial da música O Espírito de Deus está aqui e também né, são duas músicas em uma sala do trono, tá bom? Do Ministério Koinonia de Louvor, Música Antigaça, beleza? É, essa música aqui não é para iniciantes, tá bom? Definitivamente não é para iniciantes, tá? E ela tem bastante acorde aí, a cifra vai estar na descrição, tá bom? Para você baixar e acompanhar, ok? Não esquece então de deixar o seu like e ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber dos vídeos novos que eu lanço toda semana, tá bom? Vamos lá então? Música está em dó maior, tá? E como eu disse, não é porque está em dó que é fácil de tocar, ok? Introdução, vamos lá!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 Tá vendo? Então, fiz aqui, ó, ó, devagarzinho, ó, ok, mais uma vez, ó, aí cai no sol com si, ok, aí você vai vir, ó,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 Vamos fazer inteiro agora, tá? Pra a gente ver. É complicado, hein? Vamos lá. Tranquilo até aqui.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 Então, vamos voltar na parte do ministrando. Ministrando sua graça e amor, os feridos de alma são curados, os cativos...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 beleza? Fazer devagar, ó. Os enfermos e doentes são. Agora, ó. Mi sol sustenido, ó. Sarabus. O que é isso aqui? Você vai pegar um mi sol sustenido, entendeu?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 Vagarzinho, né? Ó. Aí vai fazer um sol aqui, ó. Beleza? Longo caminho pela frente, hein? <risos> De novo, ó. Dó.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 do céu pessoal, vou pedir pra vocês por favor, encarecidamente, tá? diminua a velocidade do vídeo <risos> tá bom? baixa a cifra na descrição pra poder pegar essa música aqui porque o é um negócio que é brabo, viu? É... e outra, gente alguém comentou em algum lugar que eu tenho que cantar e tocar a música inteira pra quem não conhece gente, quem não conhece a música, tá fazendo o que nela? fala pra mim então assim, por favor, tá?